Sua lotérica levou um golpe? Nesse vídeo eu vou te dizer o passo a passo do que, que você deve fazer para você agir o mais rápido possível dentro da sua casa lotérica. Inclusive, recomendo que você imprima o manualzinho que eu vou deixar para você, para você poder ganhar tempo e evitar problema, beleza? Bora nessa? Bora lá? Se porventura a sua casa lotérica e as suas operadoras de caixa sofreram um golpe, a primeira coisa que você precisa fazer o mais rápido possível é entrar em contato com esse telefone que está aqui embaixo. Você vai acessar esse número de telefone, vai ligar para ele e também vai selecionar as duas opções conforme você está vendo. E isso tem que ser feito o mais rápido possível para que a área de segurança da caixa entre em ação e você consiga agilizar o processo e minimizar a possibilidade de sofrer esse golpe. Aliás, o processo já começou, mas talvez você ainda tenha chance de reverter ele. Caso você faça ele o mais rápido possível, a Caixa Econômica tem um delay, ou seja, o tempo entre uma operação executada na lotérica de depósito e a realização desse crédito na conta bancária de 30 minutos. Se dentro desse tempo a equipe da Caixa conseguir barrar esse depósito, a sua lotérica não terá nenhum tipo de débito realizado na conta bancária em relação a essa operação. Mas algumas coisas precisam ficar claras. A primeira delas é que se esse valor for computado e chegar a entrar dentro da conta bancária e a Caixa Econômica não conseguir reter esse dinheiro, a Caixa Econômica não vai poder ser responsabilizada. A segunda coisa importante para você ter em mente é que caso você abra um processo, a pessoa que recebeu esse dinheiro vai precisar ser colocado como parte passiva dentro desse golpe. Seu gerente ou seu supervisor de canais vai poder te informar melhor a respeito disso. Se porventura a Caixa Econômica fizer o crédito na conta bancária, a Caixa Econômica ou só vai poder fazer essa retirada de dinheiro para fazer a devolução através da autorização prévia do dono da conta ou através da AD-228 ou até mesmo através de uma questão judicial que vai precisar ser colocada para poder funcionar a partir desse momento. Eu sei que esse assunto é bastante delicado e você pode ver na minha cara que ele não é nada agradável, mas ainda assim eu espero ter te ajudado para que você consiga minimizar essa possibilidade. Aqui embaixo tem outros links de outros vídeos a respeito de golpe que podem te ajudar ainda mais a evitar esse tipo de problema. Espero de verdade que você nunca tenha caído em nenhum golpe e se caiu, repasse para frente também ou se não caiu também. Repasse esse vídeo para frente em grupos de WhatsApp isso provavelmente vai poder ajudar outros lotéricos a evitar esse tipo de problema dentro da casa lotérica deles.